ADEC TV. Conectado com você. Oi a todos vocês. Sejam bem-vindos em mais um programa do ADEC TV. Um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler. E hoje nós entramos no nosso quadro Lições Bíblicas. E lembrando né, que estamos no segundo trimestre de 2021. Iniciando uma nova revista. Que se chamam dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos agora chegando à nossa lição de número 4, que fala dos dons de poder. A lição de número 3, nós vimos os dons de revelação e agora nós vamos ver os dons de poder. Fiquem ligados e aprendam um pouquinho mais com os nossos professores. Olá queridos, a paz do Senhor, Este é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas Hoje nós estudaremos a lição de número 4, dons de Poder O texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5 E está escrito assim A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e depois de 9 a 11. O objetivo geral dessa lição é examinar os dons de poder. Quais são eles? Estão relacionados em três subtópicos. Primeiro, definir o que significa o dom da fé. Segundo, evidenciar biblicamente os dons de curar. E terceiro, discorrer a respeito dos dons de maravilha. Mais uma vez comigo está o professor Joás. Joás, muito bem-vindo. E nós estamos numa lição power, né? Pois é, dons de poder. É verdade. É, mais uma da, daquelas categorias né, que a gente viu as divisões lá na primeira lição ainda, né, três categorias com três dons cada hoje nós estamos na segunda né, é, e nós vamos falar aí de três dons aí que são também muito importantes né, na, no, no meio da igreja é, que são assim, reveladores né, do caráter de Deus, da pessoa de Deus do poder de Deus né, e é muito interessante Professor, nós falamos, na, na, quando nós começamos a estudar esse trimestre, né, é, de novo nós vamos bater nessa tecla que a separação desses dons é de uma forma pedagógica. Né, não, não quer Sim. dizer que tem essa separação na Bíblia. A gente vê os nove dons ali de 1 Coríntios 12, né, tem outros que nós já estudamos também, não se restringe aos nove, mas a gente está falando desse, dessa, dessa categoria dos... dos Nove dons aqui de 1 Coríntios 12, exatamente de uma forma pedagógica que nós estamos ensinando. Sim, é, nós já falamos de três, né é, a categoria proposta é dons de revelação, né? nós falamos de três na aula passada, hoje falaremos de mais três, são Muito os dons bom. de poder, né dom da fé, é, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Muito bom, então nós vamos estudar três capítulos, professor, você acabou de nominar, esses três capítulos aí, e nós vamos na nossa introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder? Em nosso ambiente com mais frequência Será falta de conhecimento A respeito do assunto Ou será por causa do mau uso Que alguns fazem das dádivas divinas Nessa lição Estudaremos a respeito dos dons de poder Veremos como eles são necessários à vida da igreja Se você deseja recebê-los E usá-los para a glória do Senhor Proporcionando a edificação da igreja Busque-os com fé Em oração Professor, nas nossas lições nós vamos ter exatamente essas, essa pergunta aqui é, do primeiro parágrafo, né? Por que, que nós não conhecemos? Se Jesus não mudou e os dons são ativos na igreja, por que nós não vemos esses dons, esses dons com tanta frequência? É, eu, eu acredito que é falha nossa, né? É falha nossa como igreja. É, é, talvez a gente esteja... É a, onde, a gente, eu digo igreja onde não se vê esses dons. Né? É, talvez é, é, a igreja esteja como a igreja de Corinto. Né? Tem uhum. todos os dons, né? mas é, quando você olha o quadro geral, está uma bagunça. Porque eles estão, eles estão ignorantes a respeito dos dons que tem. Uhum. Né? Eles têm a ferramenta e não usa. Né? É, Deus dá o presente, né? a ferramenta para para que a igreja cresça, para que ela se desenvolva, né? para resolver seus problemas, mas você é, está com um problema lá, com a ferramenta certa para resolver e não usa a ferramenta. Então uhum. o problema não, não está é, em Deus ter mudado, em os dons ter cessado, né? o problema está em quem administra os dons não está sabendo fazê-lo. Né? Uhum. É, esse é o problema. E... Como está aqui logo na introdução, esses dons são necessários para a igreja. Uhum. Né? É, são necessários para a igreja. A gente entende que Deus ainda dá esses dons hoje para a igreja. Uhum. E dá para cada um, né? como está uhum. escrito aqui no texto de Coríntios. Então a gente precisa estar atento para identificá-los, não ficar ignorantes quanto a eles, né? e colocá-los uhum. em exercício, né? em atividade. Professor, uma coisa que a gente viu muito, que está batendo aí nessa... Desde a primeira lição que esses dons espirituais, eles não são para nós mesmos. Sim. Eles operam em função do próximo. Será que uma das causas também que nós poderíamos até aumentar essas perguntas aqui, né? Será que os que são usados nesse dom muitas vezes não buscam uma glória própria e por isso há alguns momentos eles têm cessado ou têm diminuído? É, com certeza quando é esse o caso, né, gera algum tipo de desconfiança, né? É, e um afastamento é, Então, é, esses dons são sufocados né? uhum. Por causa do próprio orgulho humano né? E isso atrapalha o mover de Deus, né? o agir de uhum. Deus é, Aquilo que Deus quer fazer, a gente acaba atrapalhando, às vezes né? Verdade, verdade Professor, então nós vamos classificar aí, né? ou estudar esses três tópicos aí O primeiro capítulo, o dono da fé Nós já demos uma introdução aí, nós já mostramos aqui, viemos e nós estamos falando desses dons de operação de maravilhas né? Esses dons de poder E nós vamos destrinchar aí esses três aí no tempo que nós temos aí Primeiro, o dom da fé o que, significa, o que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, demos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Hebreus 11.1. 1 Essa é a definição bíblica sobre a fé Pois mostra a total confiança e dependência em Deus Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus Conhecido como a galeria dos heróis da fé Que Deus é poderoso para fazer todas as coisas Sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens Bom professor, nós vamos estudar aqui Primeiro a definição, o conceito de fé E depois nós vamos ver mais em dois tópicos aqui A fé como um dom E depois o exemplo bíblico do dom da fé Nós temos aí alguns exemplos Algumas outras modalidades onde a fé opera, né? É a fé, a fé tem algumas definições na Bíblia. Né? A melhor é essa de Hebreus 11. Né? A fé é o firme fundamento né? é, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que não são vistas. É, em Romanos 10, 17, é, tem uma passagem interessante sobre a fé, né? que diz que a fé é pelo ouvir e, pelo, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse, esse verso de Romanos 10 nos dá também uma definição de fé para bons leitores, né? para quem lê e entende, uhum. tem uma definição ali de fé muito boa. Ele dá a origem dela, né? ela vem pela palavra, né? ela vem pelo ouvir uhum. e o ouvir vem pela palavra. Uhum. Então o material do qual a, a fé é feita é a palavra de Deus, uhum. né? esse é o material bruto da fé. Né? Uhum. A fé ela é construída pela Palavra de Deus. Né? Ela, uhum. ela é feita de Palavra de Deus e é construída pelo ouvir a Palavra de Deus. Né? Uhum. Então, quando, a, quando é, o apóstolo diz que a fé é pelo ouvir, né? e o ouvir pela Palavra, ele está dando uma definição também de fé. Uhum. Né? Ele está dizendo da onde ela vem e do que ela é feita. Uhum. Né? Ela vem do ouvir, e esse ouvir aí, né, se você cavar mais fundo é, é ouvir ativamente né uhum. entender prestar atenção no que você está ouvindo entender o que você está ouvindo e uhum. obedecer aquilo isso tudo está tá tá, tá na, na origem do ouvir ali né e esse ouvir ele vem pela palavra da uhum. é palavra de Deus né então você tem é, a origem da fé e o material do qual ela é feita num, num versículo só muito então, bom. Essa fé aqui que a gente está falando aqui, né, dando significado, é esse tipo de fé aí. E o bom é que Jesus já advertiu sobre isso também, né? Examinais as escrituras, porque cuidar nelas, a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Está né, escrito. A escritura. E Paulo advertiu novamente nesse Romanos 10, 17. Mas nós vemos aí, professor, a definição, o conceito de fé. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fé como um dom. É, que é o tópico segundo aí do primeiro capítulo. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvívica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é... Uma fé milagrosa para uma situação uma oportunidade especial. Bom, nós já temos uma definição da fé e desse dom da fé. Nós vemos aí que a fé opera em nós, tem a fé natural, a fé salvífica, né, que é a fé que nós ouvimos, recebemos a palavra de Deus. A fé também como uma característica do fruto do Espírito. Fruto. E tem a fé como um dom espiritual. É. Muito legal isso aqui, tá? É... Essa, essa distinção é, é, é didática também e é uhum. muito bom fazer isso, né, esse exercício né, de entendimento. É, os textos são citados aí, Romanos 10, 17, a gente já comentou, né? Uhum. É, tem um outro texto aí de Efésios 2, 8, né? É, Pela graça sois salvos por meio da fé. Né, isso não vem de vós, é dom de Deus. É, por meio da fé. É a fé salvívica. Uhum. Né? É, esse por meio de... Né, é, o, o, a palavra lá ela vai, vai dizer que é através da fé, é por conta da fé, né? uhum. em razão, pelo mérito da fé, que a gente uhum. é salvo, né? uhum. pela graça. Então, é, é, o, é, o instrumento que Deus usa para nos salvar é a fé. Uhum. E ele faz isso pela sua graça. Uhum. Né? Isso está lá em Efésios 2,8. Então é por causa dessa fé salvívica que nós somos salvos. Né? Ah, é, é, é aquilo que Deus usa para é, que a salvação seja efetiva né, em nós. Para que a salvação, a graça, opere em nós. Salvação né? é essa fé salvívica. Então é, tem essa distinção. O dom da fé, aí já é. Como, como é, o próprio apóstolo fala, né, esses dons de que ele fala aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, uhum. são para crescimento da igreja, edificação. É então, quando, quando ele está falando de dom da fé, a diferença está em... Tem diferença entre essas fés todas? Não, isso tudo aqui é fé. Mas, em se tratando de dom da fé, é algo que o Espírito Santo... Né, é, opera em algum crente alguém que é crente em Jesus né, alguém que crê em Cristo é, é, o Espírito Santo opera através dessa pessoa para que essa fé produza algo que vai edificar a igreja uhum. que, é, essa fé vai produzir crescimento, edificação do corpo de Cristo né? uhum. então a diferença está aí né, entre é, o fruto entre a fé que salva e entre o dom da fé o dom da fé vai causar a edificação do corpo né não só é, subjetiva uhum. né mas coletivo é muito bom e nós vamos falar de vários exemplos aqui professor e nós poderíamos e vamos citar vários exemplos aqui dessa operação do dom da fé porque para muita gente isso fica muito confuso Sim. então quando a gente usa essa forma pedagógica de ensino a gente começa a separar isso aí porque a fé é a mesma mas ela opera em situações diferentes Sim. né em casos separados, né? E distintos também. É bom a gente falar sobre isso. Vamos falar do exemplo bíblico do dono da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por faraó, Moisés disse, não tem mais, estáis quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso está em Êxodo 14, versículos 13 e 14. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé E nós poderíamos citar outros, como por exemplo É bom a gente lembrar esse primeiro reis Quando Elias falou que durante três anos, e seis meses Não ia cair uma gota de água, depois ele orou e caiu de novo Não foi Deus que mandou ele falar aquilo Ele mesmo falou, hum. né, usou a, essa autoridade E tantas outras coisas é, Parece que foi Elias mesmo, Eliseu não me lembro agora o profeta, que falou que numa fome, uma fome muito profunda, com a escassez de alimentos, que ele falou com o capitão, amanhã a tal hora vai ter alimento aqui. Dom também, isso é fé. Né? Então são, são, são momentos bíblicos, né? situações bíblicas que a gente vê a atuação. Isso nós falamos no Antigo Testamento e no Novo. Novo tem N exemplos aí que nós poderíamos citar, né? É. Se você olhar o ministério de Jesus mesmo, né, são inúmeros exemplos uhum. né, é, em que o dom da fé é, está, está em plena atividade. É, e quando a gente olha para a igreja primitiva, né, uma leitura é, bem superficial em atos já mostra várias e várias é verdade, manifestações é desse dom. É né, é, e é, é sempre uma coisa que a gente olha... É, que é característica desse dom da fé né? é, é, quem está exercitando o dom sempre está numa posição de receber uhum. né? numa posição é, é, é, passiva a, ao presente de Deus né? uhum. é, e essa pessoa que recebe não só ela recebe mas quem, quem está é, em volta né? acaba recebendo a, aquele presente de Deus aquele livramento, aquele milagre né, por causa do exercício do dom da fé. Uhum. Então ele traz edificação para o corpo. Né? Por isso bom. que é dom da fé, por isso que está nessa categoria de dons que Paulo cita, que são todos para edificação do corpo. É, eu gosto muito dessa dessa revista do professor, né? aqui no tópico 1 tem a síntese do tópico 1, <risos> e diz assim, o Espírito Santo concede ao, aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. É. Olha que coisa extraordinária. Por exemplo, uma visão missionária de enviar alguém para edificar, isso serve para edificar a igreja? Claro que serve, isso vai abençoar vidas e mais vidas, isso vai trazer crescimento, né? isso vai trazer crescimento ao corpo, isso vai ampliar, isso cria uma amplitude do reino de Deus, e mais uma série de coisas, professor. Hoje, por exemplo, em pleno século XXI, a igreja está usando esse dom muito, principalmente nessa onda de pandemia. Nós não temos orado para Jesus curar e Jesus não tem curado. Então, nós usamos primeiro o dom da fé e o dom de cura também. A gente tem visto, né? Tem visto, nós somos testemunha dessa manifestação. Né? É, são tantas coisas, professor, que nós poderíamos falar dentro só desse primeiro tópico aqui, desse primeiro capítulo do dom da fé, que nós esgotaríamos o tempo todo aqui, né? Pois é. É, eu lembro de um fato bem parecido com esse de, de, de Moisés né, no Novo Testamento eu não vou saber citar a, a fonte agora né eu sei que está em Atos uma das viagens de Paulo né ele ele tem é, ele ele vê o livramento daqueles que estão no barco né uhum. na viagem ele está prisioneiro num barco indo uhum. para Roma se não me engano Sim. né e ele ele sabe que Deus vai poupar a vida de todos e ele fala isso com o comandante do navio tá eles não dão muito crédito para o que ele fala, mas depois acaba se cumprindo, uhum. né? é, acaba perdendo carga e tudo mais, mas a vida de todos é poupada. Uhum. Né? Eles vão parar numa ilha, é, depois a gente vê mais maravilhas acontecendo, né? uma víbora mortífera pica Paulo e ele continua fazendo o que estava fazendo, como se nada tivesse acontecido, os homens acham que ele é um Deus que desceu na terra, né? coisas desse uhum. tipo. Então, é, é uma leitura de atos, a gente vê bastante desses dons aqui, né? é, em plena atividade. Né? Bom, nesse mesmo episódio que ele para na ilha de Malta, Isso, Malta. Né? ele cura um, um chefe daquela, daquela ilha, é. né? o Jesus, não é ele, ele ora e Jesus cura o chefe daquela, daquela, daquela ilha lá, né? o ancião. E a gente vê muita maravilha nos, no, nos livros, nesses capítulos, 28 capítulos de atos dos apóstolos. Professor, algum destaque aí sobre esse dom da fé, esse dom espiritual aí da fé? Nós já falamos aqui a, a, o conceito da fé, falamos a fé como um dom, né? E exemplificamos aqui alguns pontos aí da operação desse dom da fé do Espírito Santo na vida do crente hoje. E nós encerramos falando o seguinte, que é, quem quer, né? Se você deseja receber esse dom para a glória do nome do Senhor... A gente deve buscar isso aí com muita fé e em oração. Pois é, aquela fé que é, todo é, regenerado por Cristo tem, uhum. né, deve ser exercitada para pedir esse dom da fé, né, que vai mover é, o mundo sobrenatural, né, além uhum. do que a gente vê naturalmente. Né, vai mover em favor da igreja. Muito bom. <risos> é, vou repetir de novo, você que está em casa... Esse Livro de Atos dos Apóstolos é repleto desses sinais, dessas grandes operações, desses dons. E existem algumas linhas teológicas hoje que não acreditam na atualidade desses dons espirituais. Mas nós falamos pela Bíblia, pela Palavra de Deus e até mesmo pelo próprio Espírito que esses dons estão em plena evidência. E nós devemos buscar, né professor? Sim. É um dever nosso buscar esse dom. Sim. É, esses dons, dons, né? Esses dons de poder, né, a categoria que a gente está vendo hoje, eles são, eles são assim, necessários da igreja porque é, são, são uma manifestação visível né, do mover de Deus, da presença de Deus. Né, uhum. E aqueles mais incrédulos, eles passam a crer quando veem esses dons em operação. Uhum. Né? É, é impossível não crer quando você vê um, um coxo de nascença andar, né? uhum. a perna ficar normal e ele andar quando você vê um cego de nascença enxergar né? uhum. quando você vê Deus movendo numa comunidade é, coisas sobrenaturais através da fé uhum. né? e quando você vê morto ressuscitar, então, já pensou? Né? Esses, dons, esses dons são prova viva né? Não, são incontestáveis provas né, do mover de Deus né, no meio do seu povo Glória a Deus por isso. Antes a gente ir para o segundo capítulo, professor, não falar sobre os dons de curar. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já, já. Não saia daí. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado.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 Olá queridos, estamos de volta. Esse é o seu ADEC TV e nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando hoje sobre o dom, dons de poder, professor. No bloco anterior, nós começamos a falar sobre o dom da fé e agora nós vamos falar sobre os dons de curar. A citação desse, desse, desse dom aí está em 1 Coríntios 12, versículo 9. E enquanto nós falávamos sobre o dom da fé, professor, isso vai abrindo portas para outros dons espirituais, para a manifestação de outros dons. Parece que eles entram bem juntinhos ali, né? Sim, sim. É, é, quanta fé precisa né, para ordenar que uma enfermidade saia né, de alguém, para ordenar que alguém fique curado. Né? Então, é, é, os dons parecem trabalhar em conjunto, né, porque tem a mesma fonte, uhum. né, vem do mesmo Espírito. É é é, e, e é interessante que são dons, né, dons de curar, né, talvez pela diversidade de, de enfermidades que existe né? É, seja necessário uma diversidade de dons para curar também verdade né? é o único dom que está no plural né pois é. É, é a indicação é que eles são dons para curar qualquer tipo de enfermidade são inúmeras oh, né surge um monte aí a cada dia né? e o Espírito Santo capacita é, a igreja né com esse dom com esses dons para curar, seja qual for a enfermidade que, que, que vier pela frente Eu vou falar um episódio que aconteceu há um tempo E eu estava nesse culto Que alguém estava muito enfermo E um determinado pastor estava pregando E no momento do culto ele falou assim Eu vou orar agora para Jesus curar E apareceu lá alguns enfermos Ele orou e houve, houve muita manifestação de Deus E apareceu uma pessoa que tinha uma enfermidade que, incurável Coisa assim absurda e ele perguntou para a pessoa se assim, você tem fé para ser curado? E essa pessoa respondeu que não. Foi sincera, né? E ele falou assim, então segundo a minha fé, o Senhor vai te curar. E ele orou e Jesus curou ela. É, tremendo. Operação de dois dons ao mesmo tempo. É, o dom da fé e os dons de curar. Dons de curar. É. é muito importante isso. Professor, nós vamos então trabalhar esse dons de curar aqui e nós vamos... Trabalhar também em três subtópicos. Primeiro, o que são os dons de curar. Segundo, a redenção e as curas. E terceiro, a necessidade desses dons. Primeiro, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que Sara. Êxodo 15, 26, Salmo 103, 3. Tá aí essas citações. A concessão desses dons à Igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se de seus pecados. Todos esses dons, professor, são para vamos dizer assim, aperfeiçoamento do corpo, e eu já falei isso aqui, e eles trabalham também no impulsionamento da pregação do evangelho. Funciona assim. É, e são, são manifestados é, é, para produzir crença, né? para produzir fé né? nos uhum. não-crentes. É, a gente vê é, a necessidade é, des, desses dons de poder na igreja, é, primariamente, para a edificação do corpo, né? claro, é, uhum. mas tem esse efeito secundário, que é produzir fé naquele que nunca teve, né? naquele uhum. que não crê em nada, não acredita nem na existência de um Deus soberano, uhum. criador. Né? Então, é, olha a importância, né? além, vai além da igreja, além da edificação do corpo. Uhum. Né? Esses dons de poder aqui, eles têm essa característica de ir além do propósito dos dons. Uhum. Né? O propósito dos dons é edificar a igreja. Uhum. Né? E esses dons de poder eles vão além disso. Né? Eles são um, um, um testemunho muito eloquente né? da bondade de Deus e, e de como Deus se dobra né? para um ser tão inferior como, a, como o humano uhum. né? e se manifesta em favor desse humano. Né? Então, esses dons são... São... tem essa característica também, né? Além da, da de edificação da igreja Verdade, e é bom a gente entender, professor O quão importante é para a igreja hoje esse, é, é, A atuação, a atividade desses, desses dons espirituais né? O quão é importante para nós hoje, para a igreja do Senhor A busca desses dons Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora De tantas enfermidades assolando, dizimando o mundo, né? e nós precisamos da atuação desses dons. E a igreja tem operado nesses dons, tá? É, e, e esses dons de poder, eles acabam... Paulo cita esses dons de poder como credenciais do seu apostolado. Verdade. Né? Em algumas passagens, a gente leu no texto, na leitura desse, dessa lição, é 1 Coríntios 12. Se você ler 2 Coríntios 12, ele vai colocar esses, esses dons de poder... Uhum. que eram evidentes na, na vida dele, né, Paulo, é, lá no verso 11 e 12, ele coloca esses dons de poder como é, credenciais do seu apostolado. Uhum. Né? Eu não sou como aqueles superapóstolos, né, mas olha só, eu não fui a vocês assim, assim, assim. Né? Uhum. É, ele fala, os sinais distintivos de um apostolado foram demonstrados entre vós, com grande perseverança, obras extraordinárias, Maravilhas uhum. e milagres, né? dons de poder, eram evidentes na, na vida de Paulo e eram credenciais do seu apostolado. Uhum. Né? Então, é, a gente como igreja de Cristo, precisa buscar essas credenciais também. né? É, os dons de poder tem que ser realidade na nossa vida também. Professor, só nos primeiros seis capítulos de atos, ali, vamos falar nos primeiros sete capítulos de atos apóstolos, nós vemos a ação desses nove dons aqui. Os nove, principalmente esses de poder. Vamos dar uma relembrada: no capítulo 1 Jesus é ascensa aos céus, mas promete o Espírito Santo. Ainda falou com vocês vão ser minha testemunho tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. No capítulo 2, o Espírito Santo desce e enche aqueles 120 irmãos que estavam ali. Ainda no capítulo 2, se a gente observar os versículos 44 para frente ali. Ah, o povo cai na graça, os apóstolos, discípulos, a igreja cai na graça do povo, onde quase 3 mil almas são salvas. Uma pregação simples, né? simples, baseada num salmo. Simples, <risos> é. pregação simples. No capítulo 3, olha a operação desse dom de cura. Um coxo que estava há muito tempo perto da porta, da porta daquele templo, né, que eles estavam entrando para a oração, Pedro e João olhou para eles: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que eu tenho é né? Espírito Santo, dom de curar. Ó, oh, levanta <risos> e anda, ele levantou. Capítulo 4: Pedro e João é preso, é, eles eram, iam ser mortos, foram açoitados, mas a igreja estava orando. Orou em quê? Na fé, com a fé dele ser libertos. E eles foram libertos. Na operação, não, no capítulo 5: nós vemos a operação. Dom de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria Um fato que não era conhecido entre eles, mas o Espírito Santo revelou Capítulo 6, instituição dos diáconos E no 7, Estevão faz uma pregação cheia de fé e de sinais e de prodígios Em é termos das pessoas martirizadas da lei né, que tinham a Bíblia decorada não eram capazes de, de, resistir, de resistir as palavras né? Combater, é rebater isso. os argumentos dele. Né? Isso. Então, olha para você ver, em sete capítulos só, o um tanto de coisa. Aí a gente fala assim, será que hoje isso não está acontecendo? Voltamos à mesma, à mesma situação. Será que hoje esses dons não estão em plena evidência? Claro que estão. A igreja também está operando. Se a gente for parar e for analisar o que tem acontecido em redor do mundo, nós vamos ver que a igreja está operando nesses dons. É que o mundo anda mais distraído. Né? verdade E a própria igreja às vezes se distrai um pouco com algumas outras coisas né? é, Mas os dons estão aí né? e são perceptíveis é, é, só, é só sair um pouco da nossa, da nossa zona né? Dar uma, uhum. uma ampliada na, na, no horizonte que a gente percebe esses dons em atividade Outra coisa professor, que eu destaco aqui, a gente vai para esse ponto 2 e 3 aqui <risos> É, Marcos 16, 15 a seguir Eu sempre bato nessa tecla Quando a gente vai falar desses dons, dessas ações do Espírito Santo O que está que escrito lá? E estes sinais vão de seguir aos que crerem né? Mas antes Jesus falou uma coisa muito interessante Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado E estes sinais vão de seguir Aí ele falou, isso, expulsaram demônios, falaram avasivos e etc mas o que eu quero chamar a atenção é, se a igreja ficar estagnada, os dons não acontecerão. É preciso estar andando para que, que a te siga. Né? Ok? É. Então, para esses dons me seguir, a igreja precisa estar em atividade, precisa sair das quatro paredes, precisa sair da zona de conforto e ir onde tem essa necessidade. A partir do momento que eu, você, nós como igreja, nós formos a essas necessidades, não sou eu que cura, não é você que cura mas é o Espírito Santo que está em nós que vai trabalhar essas ações de Deus e vai curar, vai repreender, vai fazer maravilhas e por aí vai. Sem mas a igreja dúvida. precisa ir. É, se você ficar parado não vai. Vale. É, Deus, é. Deus trabalha onde tem alguém trabalhando. Verdade. É. é bom a gente falar nisso, porque se a gente cruzar o braço, né, deitar na rede e cantar o índice 115, eu quero trabalhar para o meu senhor, não vai acontecer é. nada não. É. É. Vamos lá. A redenção e curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Claro que não é arrebatamento, né? Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Professor, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo carnal, nesse corpo, nós estamos sujeitos a passar mal, a ficar doente, a ter diversas enfermidades. E não quer dizer que Deus... isso não quer dizer reprovação de Deus, não. Isso são consequências, já falamos isso aqui em outras lições, são consequências do pecado na raça humana. Mas nós também esperamos a redenção. Eu conheço, eu tenho até amigos que é, essa, essa manifestação do, dos dons de poder são muito fortes na vida, né? e já enfrentar enfermidades e, e eu vi, eu tenho um amigo que eu já vi ele enfermo e orando por outras pessoas e outras pessoas sendo curadas, né, é, então é um, uma coisa é, é meio que paradoxal, né, verdade é, mas é, é Deus mostrando que a gente não é super-homem e que é ele que faz e não nós, né, verdade. provando para quem quiser saber, né, que é uhum. ele que faz, né. Então, é, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Né? Nós, como toda a criação, ainda aguardamos a redenção, a uhum. manifestação, a plena manifestação uhum. né, daquilo que Jesus veio fazer naquela cruz. Muito né? bom. Então é, é, até lá, nós, esse corpo é corruptível, ainda não se tornou, ainda não se revestiu de incorruptibilidade. Muito bom, é muito corruptível, bom. ainda se deteriora, ainda peca. Né, corpo, a carne, tem uma conversão mais tardia. Não né? é, é bom a gente falar isso, professor, porque há também algumas interpretações né, de algumas linhas teológicas que falam que se alguém está enfermo, é porque está em pecado. Isso é uma hum. coisa que nós precisamos rebater biblicamente. Não, não, não, não necessariamente. Pode estar hum. em pecado? Pode, pode ter pecado, mas isso aí a gente não pode generalizar. E esses dons, outra coisa, esses dons estão em plena atividade. Em pleno século XXI, Jesus cura, cura. Ontem mesmo nós recebemos a notícia de um irmão nosso aqui que estava no casu, estava praticamente assim, à beira da morte. E a igreja orou, os medicamentos entraram em efeito, a igreja continuou orando, orando, orando, ontem recebeu alta. Sim. É? Então, esses são coisas que devem ser contadas. E outra coisa, nós estamos tão focados em notícias ruins... É aquilo que você falou, que a gente esquece das boas. A gente está distraído. Né? Vamos falar um contexto nosso aqui de Caratinga. A gente lamenta a morte aí de 212, 213 pessoas. Nós somos solidários a todas as famílias que perderam né, os seus entes queridos. Nós perdemos um grande amigo aqui em Caratinga, uma pessoa da comunidade. A gente lamenta por isso. Mas, professor, se a gente for olhar, foram mais de 7 mil pessoas infectadas aqui em Caratinga e 6.800, um pouquinho mais, foram curadas. Então, assim, são coisas que precisam ser é, relevantes a esses comentários, né? É, e, e são coisas que, às vezes, nem todos estão atentos. É né? verdade. Nós temos um, um hospital que é referência nacional. Sim. Né? A taxa de, de, de, de cura né? uhum. é, é muito elevada em comparação ao resto do, do, do Brasil, ao resto uhum. da, da, da nossa nação. Sim. Uhum. Né? Eu, eu vi uma notícia esses dias, lá no Rio, no estado do Rio de Janeiro, que é muito menor do que o nosso, uhum. né? é, a, taxa, a taxa de, de mortalidade né? entre os que são internados em UTI uhum. é de 64%, é um absurdo. Né? Uhum. Você pensar que cada 100 pessoas que são internadas com essa doença maldita, só 64, é, é, 64 morrem e só as, é, as 46 saem vivas, né? é, aqui, aqui, olha a realidade de Caratinga, é outra, é cada 100, 2, 3 morrem, uhum. é, então, é, a gente, isso é um, não é por acaso, porque além dos profissionais, dos ótimos profissionais, do ótimo uhum. atendimento, de tudo mais, além disso tudo, tem uma igreja orando. Verdade. Né? verdade E uma igreja orando sempre. Verdade. verdade. Pelos profissionais, pelas pessoas que estão lá internadas. Então a gente percebe, isso que a gente está falando aqui na lição, uhum. a gente percebe Deus fazendo no nosso meio. Glória a Deus. Né? E a gente não está fazendo isso para aparecer, nós não precisamos disso. Mas eu estou falando em todo o estado de Minas. O estado de Minas é o menor. E olha, é. o estado de Minas é grande, é imenso. Olha o tamanho né? disso. Então, assim, a igreja no estado de Minas está orando. A gente vê noticiários aí. De muitas igrejas ao redor de nós aqui, que está clamando a Deus, está buscando esses dons, estão em plena manifestação. Professor, eu quero aproveitar e fazer um comentário aqui, não é? é um comentário muito propício para esse momento que a gente está falando de orar, de curar, de buscar a presença de Deus, independente de credo religioso, independente de opção sexual, independente de qualquer coisa, é um dever nossa igreja orar. E nós vimos uma matéria recente agora. De um pastor eh, nas Alagoas Que acabou falando um, tendo um comentário Muito indevido sobre o ator Paulo, Paulo Gustavo né? E nós estamos orando tá eh, Eu não sei se esse vídeo pode chegar A proporções assim Mas nós estamos orando, é um dever nosso da igreja orar E a gente está junto nessa aí Independente de credo religioso De raça de, de, de opção, independente De qualquer coisa, é um dever da igreja orar Esse é o verdadeiro evangelho, orar e proclamar libertação, cura, proclamar a palavra de Deus. Né? Nós cremos que assim como Deus curou tantos aqui, as nossas vistas, uhum. né, pode curar esse ator também. E a gente tem orado. Nós cremos né? e temos orado por isso. Assim como né? oramos pelo Agnaldo Timóteo, que é, que é filho dessa terra, pois é. oramos por tantos Infelizmente, outros. Infelizmente, né? né? foi... São perdas Sim. e a gente lamenta por isso. Mas é um papel da igreja orar e nós fizemos isso e continuaremos a fazer. Muito bom. A necessidade desses dons, professor. Os dons de curar são necessários à Igreja da atualidade, num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente e o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para, a para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, professor, nós já falamos isso aqui que os dons estão em plena atividade, que nós estamos orando. Isso aqui é um testemunho vivo que a Igreja faz, que a Igreja opera não por ela mesma, mas pelo Espírito Santo que atua nela. Sim, é, Deus, Deus tem o poder de curar todas as enfermidades. Né? Verdade. É, e sobre a necessidade, a gente já falou aqui, né, 2 Coríntios 12, 11 12, Paulo mostra essa necessidade né, e mostra como credencial do seu apostolado é, em Romanos 15 19, ele repete uhum. né, é, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo uhum. né, de modo que desde Jerusalém e arredores, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo uhum. o Evangelho pleno ele é proclam proclamado com poder, com sinais, né? Verdade. É, isso é dado pelo Espírito Santo. A gente precisa buscar. E glória né? a Deus por isso. Professor, nosso tempo está fechando aqui sobre o dono de operação de maravilhas, né, que, que fecha essa classificação dos dons de poder. Nós temos aqui o dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas alerta, altera, desculpa, altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Que dor extraordinária, assim? É, Jesus falou dele lá em João 4,48. Né? É A menos que vejais né, sinais e maravilhas, uhum. não crereis. <risos> é, João 4,48. Então, está é, é, nessa mesma categoria por causa disso, uhum. dons de poder. Né? É, são, são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, que movem a crença das pessoas, né? que movem uhum. o, o sobrenatural em favor do crescimento da igreja. Verdade. É... O segundo e terceiro tópico aqui, professor, fala de exemplos bíblicos e também a distorção desses dons de curar e a operação de maravilha, que tem muito charlatão hoje por aí afora, né? que já vi fingimentos aí, cenas montadas, né? isso é muito feio, mas que esses dons estão em atividade, estão, uhum. e nós estamos vendo a atualidade deles aí. Nós já vimos isso de perto, né? tanto os charlatões, já. Né? como temos visto também o, o original, o dom original. Não é Vamos é. falar de alguns, por exemplo, e a gente fecha aqui. Quando Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos, olha que é operação de maravilhas maravilha extraordinária. Né? Vamos falar no antigo testamento. É. Josué é. deu uma ordem para o sol e para a lua, para em tal lugar, para em tal lugar. Pronto, aconteceu, operação de maravilhas. Nós vamos ver isso também, nós não, né? Nós não vamos ver de jeito nenhum, mas quem ficar aí vai ver na grande tribulação A operação de maravilhas através das duas testemunhas Então assim, são muitas coisas, muitos e muitos sinais Esses números que nós citamos aqui agora, até mesmo do Covid, da pandemia Nós estamos vendo muitas operações de maravilha, muitos dons de cura aí sendo, sendo atualizados e exercidos pela igreja Então nós, isso aqui é evidência pura, né? Sim. E a gente vê como que essa classificação, essas classificações que a gente já falou que é, são, uhum. são didáticas, né? a gente vê como que elas fazem todo sentido. Né? Agora que nós já vimos os três, a gente vê que os três são muito parecidos. Muito, né? muito, muito. Fé, cura e maravilhas são muito parecidos. E todos uhum. movem no sobrenatural Verdade. pelo Espírito de Deus. Eu né? Tinha um pastor que falava que esses dois andavam juntinhos um do outro ali. Pois é. Muito bom. <risos> Queridos, chegamos ao final desse programa, queremos te agradecer pela companhia de sempre e esperamos que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Nos encontraremos semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. E acabou, acabou mais uma edição da ADEC TV. Espero que essa palavra tenha sido bênção para você, que tenha te edificado e possa ter trazido um pouco mais de conhecimento de Deus para a sua vida. Lembrando que as outras lições estão disponíveis no nosso canal, do YouTube, lá no ADEC TV. só você ir lá, assistir as lições, se você perdeu alguma, porque uma lição vai complementando a outra. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima edição do ADEC TV.